Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo meu irmão e a minha irmã com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trago hoje um devocional para o nosso coração que fala sobre Jesus, de Jesus. Quando tinha 12 anos de idade, ele e seus pais haviam visitado o templo, né? tinham ido ao templo em Jerusalém. E, do regresso, os pais perderam Jesus, perderam de vista Jesus. Maria pensava que Jesus estivesse com com José, em companhia de José, e José também pensava que Jesus estava em companhia de Maria. Então, quando chegaram eh, no destino, na sua vila, viram como ele não estava, não estava com eles. Então, eles decidiram regressar a Jerusalém, Regressar ao templo e ali encontraram o menino Jesus assentado com os mestres da lei, eh, com os sacerdotes, eh, conversando e falando sobre a palavra de Deus, ensinando eh, e ouvindo também aí, dos mestres dentro do templo, que esta passagem quer dizer que no momento de crise, no momento de tristeza, no momento de perseguição, no momento em que a pessoa vê-se numa situação sem saída, ela deve voltar para Jerusalém e, e encontrar ali em Jerusalém, dentro do templo, Cristo Jesus nós devemos voltar para Jerusalém. Jerusalém, na Bíblia, hoje, ela representa uma cidade de paz. Então, quando as crises deste mundo tentarem te atormentar, roubar a tua paz, volte a sua mente, o seu foco, a sua fé, a sua atenção para aquele estado de consciência de paz é Jerusalém. Você voltou para Jerusalém e ali em Jerusalém você entrará para o templo. O templo é no teu espírito. O templo Deus habita dentro do teu espírito e ali encontrarás então o, o encontrarás a resposta e o alento para aquela crise, aquela aquela aquela perseguição, aquele sofrimento. Ali encontrarás a resposta de de, de, de tudo aquilo que tu estás à procura. Jesus está dentro de ti, volte para Jerusalém e em Jerusalém, dentro de você, naquele, naquela esfera espiritual né, de paz, de alegria, de justiça, encontrarás o conselho e a resposta certa. Eu fico aqui hoje com esse devocional, irmãos e irmãs, espero lhe ter abençoado e e esclarecido alguma dúvida com este devocional. Deus abençoe, de forma grande e tamanha. Shalom.